A estratégia de ficar sempre na mesma cor é a melhor opção. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo Aqui no canal e o vídeo de hoje É mais um daqueles mostrando Jogos que você pode jogar pelo seu celular E ganhar dinheiro com isso Eu já fiz alguns vídeos assim no canal E o último vocês gostaram bastante Então vou mostrar outro jogo Dentro do aplicativo Truco Gold Que você pode jogar lá E ganhar dinheiro com isso E aí você consegue resgatar o dinheiro Por pix que cai na tua conta, tudo certinho Então se você curte esse estilo de vídeo Fica ligado aí, beleza? Então vamos Vamos lá, vou botar aqui a tela do meu celular pra gravar. O aplicativo, como eu falei, é esse, que é o Turco Gold. No vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui em cima, eu mostrei direitinho como que você faz pra baixar. Mas não tem erro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica aqui e baixa. Se você tiver alguma dúvida na hora de baixar pra poder jogar, vai lá no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, que lá eu falo passo a passo como que você faz pra poder baixar. E aí, abriu o aplicativo, o meu vai direto, porque eu já tenho login. O de vocês, não então vocês vão colocar aqui para fazer um login e tal, vocês vão entrar no aplicativo, isso para quem ainda não fez o login, né? Para quem fez, vai entrar direto igual o meu entrou aqui. Essa parte aqui que aparece, tá falando sobre a questão se você indicar esse aplicativo para um amigo, tem um link de compartilhamento, e aí se você... Pa é, compartilha esse link com um amigo seu Ele faz o login no Truco Gold Você ganha, ó, um amigo, você ganha centavos. 5 ,30, 5 ,30, dois amigos, você ganha reais E três amigos, você ganha R$6,70 Então, enfim, é uma outra forma que você já pode Ganhar um dinheiro aí, é divulgando Né, compartilhando o link do aplicativo E aí, fecha essa tela, fecha A outra também, e aí, ó, aqui É a tela do jogo, só vou dar uma explicada Aqui rapidinho, pra como que você Começa a jogar lá no outro Eu expliquei também, mas enfim, eu vou explicar Ficar aqui nesse aqui rapidinho, que é o seguinte Você precisa ter um valor aqui pra você jogar Porque é aposta, né? É um jogo que você vai jogando valendo dinheiro Você perdeu, você perdeu o seu dinheiro Você ganhou, você ganha dinheiro também Mas pra isso, você precisa ter um dinheiro aqui E aí aqui em cima, ó Onde tem uma moedinha, você clica Perto da onde tá escrito bônus Você clica ali e aí abre essa tela E nessa tela aqui, ó, você pode escolher Se você vai fazer é, a recarga De 10 reais, 20 reais, 50 reais 100 reais, enfim, vai, né? do que, de quanto você quer é, colocar aqui para começar a jogar eu indico você começar com 20 reais que é um valor que dá para você colocar ali e aí, enfim, dá para você rendendo fazendo esses 20 reais é, multiplicarem e aí depois você vai sacando mas enfim, vê aí qual que você acha, é, qual o valor que você acha mais interessante, e aí você clica aqui em cima do valor, eu cliquei aqui 20 reais, e aí você vai depositar vai abrir uma outra tela e aí você vai colocar os seus dados aqui, tudo certinho, e aí você você vai fazer a transferência por Pixie Pra recarregar e começar a jogar Recarregou? Beleza, só voltar aqui pro jogo Pra poder começar a jogar Eu já tenho dinheiro aqui, né? Porque eu mostrei até pra vocês do, do outro jogo Então eu ainda tenho dinheiro aqui Porque eu fico tirando só o valor que eu vou ganhando a mais E deixo sempre um valor aqui pra poder jogar E aí, vamos lá Vindo aqui pra tela inicial O jogo que eu vou mostrar hoje é esse aqui, ó É o Bubble O que eu mostrei no anterior foi aquele do lado Que era o Dragon Tiger E aí, hoje eu vou mostrar Mostrar o Bubble. Muito simples, muito fácil esse jogo aqui. O que acontece? Tem aqui, né? Tem a, as cores é, cinza, vermelho e branco. São três cores. E aí você vai escolher qual cor você quer apostar. E aí a roleta vai girar. Se cair na cor que você escolheu, que você apostou, você ganha dinheiro. Se não cair na cor que você apostou, você perde dinheiro. A minha dica é você escolher uma cor e ficar sempre apostando nela. Porque ficar trocando de cor é você ficar jogando com a tua sorte. Então, você ficar sempre na mesma cor, a probabilidade de você ganhar, na minha opinião, é maior. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui o vermelho. Aí, eu venho aqui embaixo, ó, chip, que é a, são as moedas, chip ou chips, enfim, e aí eu vou botar, ó, 10 reais. Eu vou apostar na cor vermelha. Eu clico na, na ficha ali, depois no vermelho, e aí vai ficar ali do lado. E aqui embaixo, ó, jogar, segurar para reprodução, quer dizer, segure para reprodução, e aí botei ali, apostei. Roleta tá girando. Vamos ver se vai parar, em qual cor vai parar aqui para saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Ó, oh, parou no vermelho, ganhei mais 9,50. beleza? Então é sempre proporcional ao valor que você tá apostando. Se você aposta 10 reais você vai ganhar um valor. Se você aposta R$50,00, você, apost... você vai ganhar 5 vezes mais do que se você tivesse apostado 10 reais. Eu vou apostar 10 reais de novo na cor vermelha de novo. Como eu falei, sempre continuar apostando na mesma cor. E aí não esquece, depois que você aposta, você tem que clicar aqui embaixo em Jogar para poder sua aposta valer, porque senão ela não vai valer. Girou a roleta? Vamos lá. Vermelho de novo, ganhei mais 9,50. Tá vendo? Então essa é a parada, você ficar sempre na mesma cor. Óbvio que vai ter uma hora que vai cair numa outra cor, eu vou perder dinheiro, isso é óbvio. Mas assim, a estratégia de ficar sempre na mesma cor é a melhor opção, na minha opinião. E aí, beleza, você jogou aqui, ganhou dinheiro, agora eu vou mostrar como é que você faz pra sacar esse dinheiro. Bem aqui em cima do canto direito da tela, onde tem uma engrenagenzinha, você clica ali e depois você vai clicar no desenho da casa. Vai pra essa tela inicial aqui. Chegando nessa tela inicial, onde tem vários outros jogos, enfim, se vocês quiserem que eu mostre outros jogos desse aqui, ou algum que você não tenha entendido como é, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando algum outro jogo aí que vocês queiram. E aí, ó, quando vem na tela inicial, tem um cartão aqui pulando escrito retirar. Você clica nesse cartão e aí vai aparecer aqui o valor, é o valor que você tem, ó, saldo total e o valor, o saldo retirável, né? Quanto que você pode retirar. Se eu quiser, se você se quiser também, você pode retirar todo o valor que você tem. Aqui eu posso tirar 248 reais e 40 centavos, eu posso tirar esse dinheiro todo, só que como eu vou continuar jogando, eu vou tirar só os 48 reais aqui pra poder mostrar pra vocês. Aí, antes, se for a primeira vez, você precisa preencher aqui com o seu pix e aí você tem que ter muito cuidado pra preencher o seu pix corretamente, porque pix sabe como é que é, você preencheu errado, filhote? Outra pessoa vai receber o teu pix e não vai devolver, e aí, né, só conta em risco, então presta atenção e coloca o seu pix direito aqui pra você não dar tá mole e perder o teu dinheiro. E aí fazer igual aquele meme do Silvio do Silvio Santos, não, da Patrícia Bravanel Eu até vi, foi hoje ou ontem, não, foi ontem que eu vi no Instagram. Eu acho que ela tava fazendo alguma brincadeira na rua, tipo, de valendo dinheiro. E aí teve um cara que ganhou, é, acho que foi dois mil reais. E como esses programas do SBT, né, geralmente dá o valor do dinheiro ali em mãos, em nota. E aí deu, acho que foi nota de 100 reais pro cara. O cara tava tão empolgado que ele varetou os dois reais mil reais pro alto e aí tipo a Patrícia a Manel, na hora ficou olhando para ele tipo que merda que tu fez né E aí o cara jogou o dinheiro pro alto tinha uma galera em volta todo mundo pegando dinheiro eu Falei cara que animal mesma coisa que no pix se você bota seu pix errado vai para uma outra pessoa e você não vai ver seu dinheiro de volta tá tudo preenchido aqui vai aqui clica em quantidade eu vou botar aqui ó só 48 reais vou deixar os 40 centavos vou tirar só 48 aí depois eu venho aqui ó retirar pedido enviado com sucesso e aí pra você ver, né, o seu histórico Aqui ó, registro, você vem aqui do lado E tem o registro de quanto você já tirou E tal, enfim, tem aqui as retiradas Que eu já fiz, agora fiz esse de 48 reais E o dinheiro vai cair na minha conta Daqui a pouco, beleza? Então É isso, esse jogo que eu mostrei hoje Foi esse aqui ó, o Bubble, mas tem tenho... Tem vários outros jogos, se vocês quiserem Se vocês jogaram, me conta aí Quem baixou o da outra vez que eu gravei O vídeo aqui no canal, jogou, você ganhou Não ganhou, me conta aqui nos comentários Bora trocar uma ideia sobre isso, e me fala qual que vocês gostaram mais, se foi esse Bubble ou o Dragon Tiger, me conta aqui nos comentários se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo Silvio Santos pra saber que você assistiu até o final, me dê essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? então é isso, a gente se vê no próximo vídeo fui!